Bom dia, galerinha! Vamos cá para o trabalho! Papel ah, tá Eita! E aí, como é que vocês estão? Bom dia para vocês! Deixa aqui o capacete para melhorar a acústica Vamos lá. A prefeitura hoje tá pintando. Meio fio, poste. Um Cai de coisa. É o dia do grau. Dá um grau na cidade, ficar branquinha. Vou chover. E ficar laranjinha. Quer dizer, marronda. Eita! E aí? Rapaz, ah. uh, a suburbana ficou estreita. Ó. Vamos, vamos, vamos, vamos. Isso, vai, vai. Vai com Deus. Vai. Esse é de Ogum, Ogunhado. Lembrei agora aqui uns questionamentos que... O rapaz tá feio o negócio, né? Os comentários que... só fazendo aí, né? Teve um do... Edu, mas... 80. Ele comentou que eu ultrapasso muito pela pela direita. Aí eu, até eu, eu retruquei para ele na nos comentários mesmo, falei: "Pô, realmente isso, eu faço isso. Mas é por um simples detalhe que o pessoal aqui não gosta muito de ir para onde eu deveria, que é a esquerda. Pessoal aqui vai pra... Feio, errei aqui, não era pra tempo pra cá, pra ficar no outro. Aí pessoal vem pra... Pra esquerda e fica, não sai. Aí fode né, não consegue andar. mais que haja a boa vontade o pessoal não ajuda você quer, eu queria ficar na quase na, ultrapassagem só na, na esquerda mas não, não rola velho é pare, todo mundo quer andar na, na esquerda não libera a direita jeito não adianta buzinar o pessoal não abre jogou de luz também não adianta o pessoal é cego então, me resta correr o risco Não, é o ideal, não é como eu queria, mas... É, é como eu falo. Assuma o risco e não reclame. Na Lander está na reserva, já rodou 42. Na volta vamos parar na BR e abastecerem o posto que tem lá, que a gasolina tá 3h39. Aquele posto antes da estação Pirajá, ali embaixo. Sentido Simões Filho. Ficar logo ali antes da estação que vira agora da vez que eu peguei um cachorro aqui Bem nessa curva, filho da puta Do dono atravessou, o cachorro veio atrás Eu nem sei se o cachorro era do cara também, né? Até é até provável que não, esse cachorro de rua O cara atravessou correndo, o cachorro aí Embalou atrás Segurei o que deu Mas Curva né Podia travar E é foda você de uma curva Querendo segurar e sabendo que vai bater Consegui tirar um pouco, bati na... no quadril dele. Não é pra dizer que eu, que eu fui aliviar o cachorro, não. Eu tenho que bater no meio pra, pra não me fuder. vai é cachorro. O problema é seu, viu? Sabia que não ia matar ele, então... Você vai tomar sua porrada. Não vai levar pior sou eu Mesma coisa, cachorro Assuma seu risco Ai, trava. Tinha essa aí oitocentas S. DR. Nunca vi, não, não, não conheço. Fazer uma busca aí depois. Falander, pisca bem é folgado. Pode embora. Outra coisa, porra, vou dar lembrar agora, é o Laurus 247. Ele também pediu pra falar sobre os custos com a Lander, gastos. Meu brother, seguinte: moto econômica, não dá pau, isso aqui parece um tratorzinho, moto muito resistente. Tem uma peça em particular que eu geralmente estouro muito, que é retentor de bengala, porque eu passo um buraco sobre meio-fio. Retentor de velocidade eu não reduzo. Deveria, né? Mas não reduzo. Mas a gente sempre olha. Eu só passo assim quando não tem nada. Mas se eu ver que tiver gente próximo, querendo atravessar, eu seguro. Mas como eu tô voltando de casa, geralmente tá tudo vazio. Aí passa arrepiando. Mas sempre limpo. Então assim. É, os preços de, de peças da Yamaha geralmente são mais altos que da Honda. Questão de mercado. É mercado mesmo isso, né? É, Honda você acha muito mais peças alternativas do que Yamaha. Mas isso não é problema. Você tendo um local que venda as peças, é, oficina funcionária, você vai estar passando por lá muito esporadicamente, porque é uma moto resistente, moto não dá problema. Eu tive o problema dela ficar interrompendo na chuva, mas foi o cachimbo. Parte elétrica. Foi foi meia culpa minha e dela, né? Porque primeiro que botei o cabo e-booster. O e-booster pra mim só fez da dor de cabeça. Depois troquei o cachimbo, botei o NGK. Antes era o NGK, mas... A moto tem 8 anos, o cachimbo tinha a mesma idade. Então, assim, pelo, e pela idade dela, o cachimbo atendeu muito bem. Tinha que trocar, né? Um, um momento. Troquei o cachimbo, acabou o problema. Acabou dor de cabeça com a moto. Não dá problema de freio, não dá problema de acelerador. É uma moto que só precisa dos cuidados básicos: lubrificação, trocar as peças que se se degradam com o período mesmo de, de uso, mas dor de cabeça, ah, problema crônico, não existe problema crônico em Landa, tinha esse da chuva, que é o cachimbo, trocou o cachimbo, parou, eu, eu, eu desconheço qualquer o problema, estou falando do meu relacionamento com essa Landa, essa Landa é o modelo 2008, 2016, então é uma moto que tem 8 anos e não dá dor de cabeça. Então assim, é uma moto custo-benefício excelente. a Yamaha tem essa cultura, né, na verdade. De moto boa, que não dá dor de cabeça, sem problema crônico. Diferentemente da CB 300 e a, a XR 300, XR 300, na XRE. Que tem aquele cabeçote trincado, né? Tô aqui a CB300 já foi recolhida, substituída pela Twista 250. Ah, falando nisso, é outra coisa, na fresca, a XTZ 125 saiu do catálogo do consórcio. Ou seja, a Yamaha vai tirar a XTZ 125. O que a gente imagina é que ela seja substituída por uma carburada. Ou oh, não, mentira, injetada. Então aí... Então aí, que acontece? Eu acho que é o último modelo da Yamaha que... Anei carburada. É a X-325. tá na hora, né? Por um projeto acho que é de 2002. Na hora, né, amarra Vamos aposentar esse carburador aí e vamos colocar a injetada. O pessoal falou isso aí eu falei, ó, oh, eu não acredito que a Cross seja para substituir a 125, porque não tá velho, né? não é, o perfil da Cross é outro, não é naquele trail e a 125 atende como é isso aí, vou, se na volta a gente filmar, a gente comenta mais sobre isso, até porque a gente recolhe mais informações mas a notícia oficial foi essa, o pessoal de concessionária mesmo falou que a 125 XTZ está fora do, do catálogo do consórcio. Valeu, galerinha. Até a próxima. Tchau, tchau. Um capo trabalho.